Hello, hello! Diretamente de Leuven, acho que é Cixir, não, não sei bem se está bem dito ou não, pois alguém poderá me corrigir se falar melhor holandês, mas aqui em Leuven está a sede de uma das maiores empresas cotadas na bolsa de valores e um player global absolutamente extraordinário para aquilo que faz. E estamos a falar da AB InBev. Okay. Avinbev é um dos maiores uh, uh, produtores de cerveja, ou controlador de várias marcas de cerveja do mundo e tudo começou aqui na Stellata Artois. Stella Artois, sei o é, Stella Artois, uma vez mais, posso estar a pronunciar mal, ok? E, um, pois desculpa lá, estes sons uh, de fundo, já sabes, uh, vida real, estamos a filmar, aqui em direto, e um, esta é uma empresa que é absolutamente gigante e que resultou da fusão uh, mais recente, ali do 2004, da Ambev, brasileira Ambev e a belga Interbrio. são Eram duas gigantes absolutamente fenomenais uh, da, do mundo da, um, da indústria da cerveja, da produção de, de cerveja para a venda internacional e juntaram os dois maiores players e acabaram por fundir-se naquela que foi uh, a maior a maior aquisição na altura da história, em termos de, destas empresas do setor de consumo. E a verdade é que a empresa tem vindo sempre a aumentar com mais e mais aquisições, que vamos falar mais à frente, é okay, sobre estas aquisições que foram fazendo e foi esse o modelo de negócio que permitiu aqui a AB InBev, que tem também que uma torre espetacular, a começar a crescer para o que é hoje, e ao longo do tempo foram adquirindo mais, tem também mais recentemente a Saab Miller e ainda outras tantas um pouco por todo o mundo, é absolutamente gigante, na verdade eles detêm cerca de 25% do mercado internacional, que é de cota de mercado internacional das cervejas, são mais de 1600 marcas no total entre as várias casas produtoras de cerveja e claro... Umas foram melhores, outras piores, não, não vou discutir isso temos termos de gostos, mas era para te dar nota como foi neste edifício que tudo começou, e agora nós vamos visitar um bocadinho ali, e depois ali ao fundo também, já te explico mais algumas coisas, mas queria para já deixar-te com esta noção de que Estamos perante a Abinbev, uma das maiores, maiores produtoras do mundo de cerveja, consome muita gente, em mais de 100 países, consome cerveja diariamente, como nós sabemos. Uma das melhores, outras piores. Estamos a falar de uma empresa que é uma uh, large cap, ok? Tem, tem mais de 10 bilhões de market cap, são mais 50, não é verdade, né? E, um, e por isso é uma empresa muito interessante para quem se quer a expor uh, aqui ao setor do consumo de cerveja, por isso agora vamos lá continuar aí, eu vou mostrando mais umas fotos também falando da, do resto da empresa, uh, porque nós quando viajamos temos de estar atentos às oportunidades de investimento, potenciais oportunidades de investimento, por isso está sempre, sempre com atenção à tua volta que empresas é que há e de repente, procura se são bons investimentos, mas agora vamos continuar aqui então a nossa viagem para ali, até lá. E aqui, como vês, temos a secção onde eles estão a encher as garrafas grandes, não é? O, o, onde se consegue depositar a cerveja para depois ir ali para outra fase que vamos ver já a seguir. Mas antes disso, só para perceberes realmente as dimensões, tudo isto, tudo isto é responsável por encher milhares e milhares e milhares uh, destas garrafas. Por isso estamos a falar de uma empresa absolutamente gigante à escala global. E aqui temos a componente onde eles estão a encher, como vê milhares e milhares e milhares de garrafas grandes <risos> dos componentes para irem então depois para a próxima fase que vamos ver ali ao lado, ok? Mas é para tu veres que realmente a dimensão absolutamente gigante desta empresa. E aqui é a parte onde depois das coisas terem passado por ali, então transporta-se para todo o resto do mundo, porque quer dizer, principalmente aqui começa pela Bélgica, claro, um por toda a parte, mas depois como vê aqui os caminhões todos... e saem por ali sem ser com o barulho desta moto, ok?